Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui bem pertinho do mar em Capão da Canoa Litoral Norte do Rio Grande do Sul estamos na Avenida Ubirajara Avenida da Iemanjá aqui tá com um pouquinho de zoom olha só mas a gente está bem pertinho apenas uma quadra ali do mar aqui a gente está muito bem localizado bairro Navegantes aqui a gente vê a rua Cepé Ali é a Rua Guaraci. vou te apresentar esse imóvel agora num tour mais completo, aqui o restante da avenida, lá no fundo da lagoa, olha só um apartamento de frente a avenida bem iluminado pelo sol e olha o tamanho da sacada desse imóvel, olha que bacana, uma sacada em L, um imóvel de esquina, um apartamento de esquina. Eu vou te apresentar esse imóvel agora, um tudo mais completo, mais detalhado. E para você que também gosta de ver os vídeos só com um clipe, uma musiquinha, também vai ter vídeo desse imóvel aqui no canal. Tá certo? Vamos ao imóvel, é um 3 dormitórios, edifício João Santos, apartamento 901. O imóvel tem uma vaga de garagem dupla, mais uma vaga de garagem uh, para um carro. Totalizando, então, uma vaga para três carros. Valor do imóvel, R$ 1.250.000, olha só. Um apartamento de esquina, de frente para a avenida, com vista para o mar. Realmente é um imóvel que vale a pena agendar uma visita. Se você procura imóvel aqui no litoral, é um imóvel realmente que você tem que incluir na sua lista de visitações olha como é bacana essa vista ele tem esse avanço aqui na para o outro prédio e você tem essa rua essa vista da rua bem bacana uma amplitude maior seus vizinhos estão bem longe bem distantes aqui a gente tem um living tranquilamente para três ambientes temos tarde jantar lá a cozinha com espaço gourmet churrasqueira mas aqui também, nessa sacada, pode-se fazer um, um ambiente também, uma mesinha de jogos, alguma coisa assim. A mobília dele é uma mobília boa, mas, claro, precisa de atualização. Você que, por um exemplo, essa TV, dito eu que está um pouquinho ultrapassada <risos> a largura. Mas é um imóvel que, que assim, você dando uma recapitulado, uma reformulada nos móveis ele fica muito bacana, vou te mostrar um pouco da cozinha aqui olha só, mas antes disso vamos fazer mais uma, uma imagem para você ver de outro ângulo esse imóvel bem bacana né, essa mesa aqui eu achei muito bonita olha só Uma mesa bem pesada, madeira de demolição. Lembrando, se você está assistindo esse vídeo, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Segue a gente também no Instagram aí, que ali você vê os vídeos um pouquinho antes, as prévias. Olha que bacana esse imóvel. Eu sou corretor aqui no litoral, tenho esse e outros imóveis aqui no litoral. Então... Tem meu site aí também contra os imóveis e se você procura um imóvel e quer que eu faça vídeos no perfil do imóvel que você procura, especialmente para você, para você conhecer esses imóveis antes, manda aí também nos comentários, manda uma mensagem no meu WhatsApp que a gente faz esses vídeos para você. Nesse tempo de pandemia é bom você já conhecer um pouco dos imóveis um pouco antes, né? Aqui a gente tem a cozinha, olha a amplitude desse imóvel. Uma cozinha bem ampla, bastante espaço de circulação. Até, na minha opinião, falta armários. Podia ter explorado um pouco mais com armários aqui em cima. Mas é o gosto do cliente. Aqui a gente já tem daí bastante espaço ali para guardar coisas, mas é meio aberto, é meio... Aqui também tem um detalhezinho, é imóvel usado, tá? Fica do jeito que tá, já foi entregue, o consultor recebeu esse imóvel. Então, também estuda receber um outro imóvel como parte de pagamento, principalmente aqui na praia, mas também estuda na sua cidade aí. Aqui a gente tem o Junker, uma lavanderia bem grande, sol da manhã aqui, tá sol da tarde. Aqui fica o norte, o oeste... E lá na frente o norte, é um apartamento norte-oeste Máquina de lavar Esse imóvel, ah, a mobília realmente precisa de uma, talvez uma melhorada, sim Porém, é um imóvel que tem muito espaço, tem uma localização excelente Então para você que, que busca um imóvel assim com amplo, com amplitude, com espaço para você e sua família Realmente é um imóvel bem diferenciado Olha só o tamanho dessa sala O tamanho dessa cozinha E aqui tem um Alguma coisa escondidinha aqui Olha só <risos> Que interessante essa porta É uma porta sanfonada E aqui esconde o lavabo A gente tem mais um lavabo aqui Também bem Localizado aqui para as visitas Isso é bem interessante Vamos ver um pouco da parte íntima agora que a gente tem uma espécie de cristaleira, meio avulso. Aqui a gente tem o banheiro principal. Olha só eu aí, tudo bom? para quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Patrick. Tudo bem? Olha só. Aqui a gente tem o banheiro principal da casa. Com a ventilação dele forçada. Aqui a gente tem o primeiro quarto. Olha que quarto bacana. Olha só, esse quarto aqui, já os móveis da que são móveis atuais, bem modernos. Uma arara, o pessoal às vezes gosta assim de usar assim na praia aberto, pela questão de não estar muito presente na praia né, durante o ano. Então ventila, não mofa as roupas, alguma coisa assim. Apesar que é um apartamento de esquina com bem iluminado, é difícil de, de mofar alguma coisa. Olha que bacana essa luminária industrial. Num espécie de trilhos. Que quarto fera. Muito bacana. Agora a gente vai para o segundo quarto. E olha o tamanho desses quartos. São quartos bem amplos realmente. Então como eu disse. Às vezes você olha assim imóvel. Ah, mas a mobília e tal. Cara, a mobília é boa. Mas claro, se você quer uma coisa mobiliada e decorada assim. Top como tem alguns no canal. Você pode pegar esse imóvel e transformá-lo. Lembrando também que a gente tem o pessoal que faz isso. Não precisa você se envolver muito. A gente pega o pessoal, faz orçamento, faz projeto. A gente só não paga, mas a gente faz tudo isso para você. Então se você tem um imóvel aqui na praia ou pensa em comprar um imóvel como esse. Você pode também solicitar a nossa ajuda para fazer orçamento e ajudar na mobília Ou reformulação do seu imóvel E aqui a gente tem o um banheiro da suíte Essa é a suíte também bem ampla Olha só, bem bacana né Então é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui Lembre-se de deixar seu like Eu estou começando a ter bastante visualização Mas poucos likes Talvez o trabalho não esteja à altura Mas acredito que um like ou outro eu mereço então, se você está vendo esse vídeo aí, por favor, deixe seu like ou dislike. Qualquer forma de interação é válida para mim saber o seu feedback, se está gostando ou não, tá certo? Vou terminar ali com a vista do mar, que é a melhor parte desse imóvel. Muito obrigado, se inscreva no canal e até o um próximo vídeo. Fiquem com Deus!